Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha mais um vídeo pro canal. E ó bagulho aí ó, seguinte rapaz, tô hoje aqui, aqui a bicha Vou fazer aquela troca do amorcedor. Vamos fazer a troca deste amorcedor que tá totalmente desgastado, já tá até com folga, tudo certinho. Vou colocar lá na rampa pra ver como que fica. Segue aí. Tá estourado aqui o rolamento, tá tudo regaçado, o rolamento gaiola já era. Então o que que eu vou fazer? Vou fazer uma gambiarrinha porque eu vou pedir esse rolamento que eu não tenho, eu desmontei só pra dar uma lubrificada e descobri que ele tava destruído, eu vou tá passando só uma graxa colocando as esferinhas no lugar de volta aqui, os roletes, e montar desse jeito mesmo pra mim não ficar sem a moto e o quanto antes tá pedindo essa peça pra tá trocando, beleza? Você entrar na internet aí no Mercado Livre, você acha essa peça aqui, não deve ser muito caro, eu vou dar uma olhadinha aí, vou tá passando aqui embaixo mais ou menos o preço, quanto que vai sair e vamos ver como fica, vamos montar. Né? Também já fiz a lubrificação aqui da esferinha Que é onde se movimento aqui na ponta do amortecedor. Esse aqui é o amortecedor que eu vou estar tá colocando ali para ver. Conseguir um amortecedor usado com um amigo. É original. Mas por não estar tá numa moto, já imagina que pode ser que não esteja bom, né? Vamos ver. Se ele não tiver bom, eu vou tentar ver se eu consigo o amortecedor da XR para tentar fazer a adaptação. E vamos ver como que fica e toro o pau, né? Já é. <risos> meu bro, vai ter trilha esse final de semana não vai? Ser do Bijá, vai. É claro. <risos> Provavelmente nesse vídeo que vocês vão assistindo nesse momento, a gente já andou, se Deus quiser. Não, vamos ver como vai ficar aqui a a parte da suspensão. Ele fica chamando de Mijão, mas é que a moto não tava pronta, pô. Vamos fazer a desmontagem agora Já coloquei na rampa, troquei o amortecedor. Vou estar desmontando a bengala dianteira Que tá meio muito sanfonando Eu vou estar trocando o óleo Que eu não sei, não tem marca de vazamento, né Se caso tiver com vazamento, aí eu vou fazer a troca dos retentores Beleza? Então acompanha aí Já retirei a suspensão, agora vou fazer a desmontagem dela para ver como que tá todo o sistema, se tá bom, se não tem risco. Então, para o pau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Pressãozinha na mola, tirei o retentor fora, tirei a molinha. Você pega e acha onde é a emenda da, da molinha. Isso que eu vou fazer é porque o retentor tá bom, entendeu? Então eu vou dar uma. Você cocha sentido anti-horário, aí ó, desemenda. Aí você vem e corta mais ou menos uns meio centímetro, mais ou menos. Você enrola a parte que você cortou, sentido anti-horário, umas duas vezes, encaixa ponta com ponta e solta enrolando até travar. Pronto, é assim que tava. Você vem e encaixa no retentor novamente. Encaixou. Tem um retentor na parte da frente também. Faz a mesma coisa. Acha a emenda. Sentido anti-horário. Corta também meio centímetro. dependendo. De novo, sentido anti-horário. Encaixa, coloca de volta. Diminuiu o anel. Isso aqui na realidade eu tô fazendo para porque o retentor não tá ruim, sabe? O retentor tá bom, não tá muito machucado. Vou dar uma pressão maior. Se caso vazar, eu desmonto e troco os retentores. Mas não há necessário de momento. Retentor arrumado. para tirar. O retentor aqui ele passou. O que, que eu fiz? Coloquei umas fitas aqui para não machucar. Só que agora para você pôr, você usa o sistema da sacolinha. Sistema de sacolinha, você dá umas duas voltas numa sacolinha. Fecha! sistema aqui, coloca o retentor pronto, não machuca e funciona com uma beleza próximo é o anel de encosto aí essa daqui é a bronzina e a bronzina da foto pronto. bronzina da foto instalada Pronto. vamos a fazer o um encaixe na nossa legal Essa bengala é 350ml, para trabalhar o óleo você pode utilizar o óleo ATF. Se você tiver dispondo de um pouquinho mais de capital, você pode estar colocando o seu motu para suspensão, que vai trabalhar bem melhor. 350ml de óleo ATF. Pra ver como ela vai dar uma seguradinha. Ó. Pronto, uma, tá trocado o óleo. Se voltar a vazar, eu vou trocar o retentor. Dois mil anos depois. Prontinho, galera, já fiz a troca do óleo. Reapertei uma linha dos retentores porque os retentores estão bons. Né? Já é um outro dia, porque eu tô fazendo em partes, não tá dando coisa direto. Dá para ver que tá de dia lá fora. Comecei num dia de sol, pisa à noite e graças a Deus, vamos terminar hoje num dia de sol. Então acompanha aí agora eu vou fazer a montagem e vamos lá. <Susurra> sei se eu falei da outra vez Chegou a zular o disco Por quê? Porque a pinça A pinça estava trabalhando apertada Essa peça aqui que é o que faz deslizar Quando está desgastada Ela não estava solta, ela estava travada Então eu tive que desmontar Fazer a limpeza e colocar no lugar Para deixar o freio solto, então bora lá Montada a criança Agora é hora de Fazer o teste Vamos descer ela e testar Seguinte, galera, depois de tudo essa mexida aí que deu trabalho bastante que eu fiz só para fazer um teste, olha para você ver como foi o negócio peguei o um amortecedor só de eu sentar em cima da moto, olha o tanto que vazou de óleo olha como tá vazando de óleo esse amortecedor então o que que nos resta? vou ter que usar assim né? e até comprar um novo ou conseguir um outro amortecedor melhor porque esse eu achei que tava filé vamos ver como vai ser, vamos fazer o teste agora Particularmente Tá segurando um pouco aí da pancada Sem nada de freio seguinte rapaziada, é isso aí ó, já deu um pingo aqui, mexendo na suspensão, ó, outro pingo, segundo pingo já, suspensão dianteira melhorou, não tá mais dando aqueles pulos pra cima, só que ficou seca, por quê? Porque essa suspensão da STX, ela não tem ação igual as importadas que tem, porque essa suspensão é uma suspensão de rua, é só pra amortecer o básico, então não vai querer muito com uma suspensão que não, não tem a função pra isso, né? A mortidora como nós vimos já estourou. E é isso aí. Vou botar ela para rodar novamente. Vai dar para brincar um pouquinho. Vamos dar mais umas, umas andadinhas com ela.